A gente sabe que 2020 não anda sendo um ano bom pra ninguém, eu acho, num geral, né? Já comenta aqui se você concorda com essa afirmação. Mas, essa semana, tivemos boas notícias que foram os indicados do M2020. Teve muita surpresa boa, teve muita coisa que tinha que ter acontecido, algumas indicações que tinham que ter ocorrido, e graças a Deus aconteceram. Mas a gente vai começar com mais calma de coisas que foram muito boas e outras meio debatíveis. Sou o Mickey, e esse é o TV em cores. Antes de começar aqui o vídeo, vou parar aqui rapidinho vocês, pedir já o like nesse vídeo e pra você se inscrever no canal caso não seja inscrito, mas vamos falar de Emmy. Tem muita coisa pra gente comemorar esse ano, só que a primeira que a gente tem que começar esse vídeo falando é sobre o aumento de indicações de pessoas negras e da comunidade LGBT esse ano no M, que foi bastante forte, ainda está longe de estar no ideal, a gente sabe que tem muita coisa ainda para trilhar, tem muita coisa que as duas comunidades têm que alcançar ainda, a gente sabe que está longe de a gente poder ser reconhecido como pessoas completamente, né? A gente sabe como é que é a nossa luta diária para ser visto e para poder existir em paz, né? Mas esse ano, pelo menos em todas as categorias principais de atuação, pelo menos uma pessoa negra foi indicada e muitas pessoas da comunidade LGBT foram indicadas esse ano ainda, que a gente vai conversar daqui a pouco, ainda nesse vídeo também, sobre a falta de pessoas trans sendo indicadas esse ano para o Emmy. Como já foi falado aqui, nas categorias principais de atuação, pelo menos uma pessoa negra está indicada em cada categoria, só que a gente sabe que isso é muito aquém do ideal. Já fizeram aí o levantamento de porcentagem de quantas pessoas não brancas foram indicadas e no M de 2020 dá menos de 40% do total. Isso, ainda assim, é melhor do que o ano de 2019, que foi um horror. Em 2018, o M conseguiu ter o seu recorde de pessoas não brancas sendo indicadas às principais categorias e logo depois disso, que foi o ano passado, em 2019, as coisas ficaram um pouco feias porque... Porque diminuiu bastante. A gente sabe que é muito chato esse rolê de ficar dando um passo pra frente e três pra trás, só que essas pessoas conseguiram ser nomeadas, né? conseguiram ser vistas por uma premiação tão importante, então vamos enaltecer essas pessoas aqui e vamos falar sobre elas, o que, que a gente acha sobre essas indicações todas e qual a chance de elas ganharem esse ano, né? O primeiro autor que a gente vai falar aqui é o Giancarlo Desposito, não sei se vocês gostam dele, eu sou apaixonado por ele, eu acho que ele tá fazendo um trabalho incrível em várias séries, em várias mídias, e a gente tem que prestar muita atenção porque o cara conseguiu duas indicações, tanto em melhor atuação, quanto melhor atuação de atriz convidado. Eu fiquei muito feliz pela indicação dele em Mandalorian, mas ele também tem indicação em Better Call Saul, ele faz um trabalho incrível desde Breaking Bad, só que a gente sabe que ele é um autor ótimo, e foi muito, muito legal poder ver que ele tá com duas indicações, ainda mais num papel tão bom do vilão que foi de Mandalorian, Lauren. e se você não assistiu Mandalorian, dá uma olhada, o elenco tá incrível, e não só isso, né, a série conseguiu ser indicada a melhor drama esse ano, foi muito, muito divertido, ver Star Wars conseguiu no seu primeiro ano, na sua primeira série live action, conseguiu uma indicação ao Emmy, que particularmente eu acho muito merecida, a primeira temporada de Mandalorian foi incrível, foi brilhando assim um impecável, temos o Baby Oda, se você ainda não viu o nosso vídeo aqui de embate de Baby Groot e Baby Yoda, a gente vai colocar aqui o card pra você poder assistir. Mas Mandalorian por si só já é uma série incrível. Eu acho que ela merece muito essa indicação, pelo menos um reconhecimento. É a estreia do Disney Plus no M, né? E eu acho que foi um bom começo, assim, pro, pro streaming da Disney poder começar com Star Wars, que no cinema tá sofrendo bastante, né? É, as coisas que andaram acontecendo aí na saga... No cinema, nas, nas telas maiores, não andaram sendo das melhores. E eu fiquei muito feliz que Mandalorian, que foi o melhor exemplo que a gente teve aí do ano passado sobre Star Wars, conseguiu esse tipo de reconhecimento. E o Jean-Carlo da também conseguiu essa indicação pelo papel que ele fez não vou entrar em spoiler, não vou não vou falar aqui muito sobre quem ele é na série, mas você pode ter certeza que ele é um baita de um vilão. Uma Madrid que merece ser citado aqui, mesmo que rapidamente é a Zendaya, a Zendaya é maravilhosa que conseguiu a primeira indicação dela pro Emmy, por conta de euforia, eu sei que todo mundo chama de euforia, mas a gente aqui tá falando PTBR, né, então, euforia da HBO, é uma das últimas séries aí que a HBO fez ano passado, que conseguiu uma aclamação muito, muito grande, tanto da crítica quanto a do público, então faz sentido a série ter algum tipo de indicação pra esse ano no Emmy, só que a Zendaya ter conseguido esse espaço aí pra ela foi muito, muito legal. Porque a gente sabe como é que a Zendaya é incrível, o trabalho que ela anda fazendo, tanto de conscientização por conta de raça, e como ela tá colocando isso no debate dela, nas atuações dela, e quando ela vai falar abertamente sobre a vivência dela. Então é muito legal ter uma atriz que é tão consciente e é tão próxima, assim, da geração mais jovem, né? que ela tá em Homem-Aranha, ela tá fazendo vários trabalhos incríveis, e é muito bom ter essa atriz reconhecida, tanto pelo trabalho que ela tá fazendo, também por quem ela é, né? Em animação tem aí três séries que eu gosto bastante, mas são bem diferentes, que foi Bob's Burger, se você não conhece Bob's Burger, eu super recomendo, eu acho que é uma das séries de comédia mais... Suaves, mais tranquilas, com um humor mais bobinho que existe, que não mexe com ninguém, é um humor muito bobo, que funciona no próprio mundo dela, é muito divertida, todo mundo deve conhecer algum personagem assim, pelo menos de cara. Isso essa ainda não deu uma chance para Bob's Burger, dá uma olhada, é da Fox, e é muito, muito divertido. Fiquei bem feliz que ela foi indicada, mas também a gente tem a ótima Rick Mori, Rick Mori que teve uma temporada incrível no último ano. Sério, foi eu acho que talvez a minha preferida, teve episódios que conseguiram lidar com tanta coisa naquele estilo filosófico, nihilista, todo, todo debochado de Rick and Morty. Eu fiquei muito feliz que ela foi indicada, só que a ah, que eu realmente tô muito feliz, que tava no último ano dela, eu acho que pelo menos um tipo de reconhecimento é, pro último ano dela que foi ótimo, que também foi indicada, é BoJack Horseman. Você sabe, se você me acompanha de algum jeito nas redes sociais ou aqui no TV em Cores, você sabe o quanto eu amo aquela série. O quanto ela é importante no debate de, de questões psicológicas, de depressão e de várias outras questões, assim, de saúde mental, que é pesado, só que é muito bem feito. É feito de uma forma muito responsável e, ainda que ela não ganhe, eu não acho que BoJack deve ganhar esse ano a animação, mas é legal ela ter um, um reconhecimento no ano, assim, de suspiro final dela. Ela terminou muito bem, só que, ainda assim, ter um tipo de reconhecimento faz a experiência ser um pouquinho, valer um pouquinho mais, você sabe que não é só você que tá reconhecendo aquela série como muito boa. Mais cedo eu falei que Mandalorian conseguiu indicação a melhor drama no Emmy de 2020, mas vamos falar num geral de algumas indicações pra melhor drama desse ano, que alguns foram mais do que óbvios e merecidos, mas outros eu fiquei meio tipo... Sério? É, que... Vou começar primeiro falando que eu fiquei meio cético com por terem sido indicados, que foi Handmaid's Tale e Stranger Things. Eu acho que são duas séries que elas não necessariamente fazem um trabalho ruim, eu acho que existem séries muito melhores, com uma qualidade muito superior a essas duas, e que poderiam ter entrado ali. Até mesmo Killing Eve, que foi indicado esse ano, teve algumas tretas, se você não viu o que aconteceu em Killing Eve, na sala de roteirista, a gente tem um vídeo, a gente vai colocar aqui esse vídeo, é, para você poder assistir e entender a treta que aconteceu, e... talvez a gente saiba aí que Killing Eve não teve o melhor ano dela. Então, essas três séries em específico, Killing Eve, Stranger Things e Made Tale, eu talvez não colocaria naquele tipo de, de indicação, porque eu acho que existem coisas melhores. Só que tem alguns acertos muito específicos pra esse ano que, na real, acho que é um, é, é, é o, o, o, a melhor coisa que aconteceu ano passado, e eu tô muito feliz que ela conseguiu ser reconhecida e virou a série mais indicada esse ano pro Emmy, que foi Watchmen, né, Watchmen conseguiu indicação da é melhor drama limitado, né, uma minissérie, e eu tô muito feliz, eu acho que é o mínimo que pode acontecer, e eu, realmente eu espero que, que, que ela consiga, eu acho que o debate que ela fez é tanto quanto o quadrinho ressignificar o que foi o Watchmen por tanto tempo, e conseguir tirar tantas problemáticas ali daquela narrativa, mas também trazer um debate tão atual, que é a questão racial nos Estados Unidos que anda acontecendo, e a brutalidade policial, eu acho que foi uma, foi, foi uma construção tão genial, e claro, gente, eu tô falando de como uma pessoa branca, um, um homem cis, que, que, claro, outras pessoas devem ter muito mais questões com o Watchmen pra poder falar, só que ela... o que ela conseguiu apresentar, a forma que ela conseguiu se construir é, foi, foi uma das melhores coisas que eu consegui ver ano passado e eu tô muito animado e eu torço muito para que ela consiga ah, a estatueta tá lá de melhor melhor série, de minissérie no caso, mas eu acho que a Regina King não tem debate sobre ela ter sido a melhor atriz do ano passado, o trabalho dela em Watchmen foi impecável, foi incrível, e se você assistiu Watchmen, eu tenho certeza que você concorda comigo, e ainda que esse ano a Regina King esteja com atrizes enormes como Kate Blanchett, eu acho que seria uma desfeita a Regina King não conseguir levar essa estatueta pra casa. O outro ponto que a gente tem que falar aqui foi Pose completamente renegada esse ano. E Pose ser ignorado esse ano é o que faz, assim, o um apetinho de preocupação ficar chiando aqui na minha cabeça, que é a minha preocupação do Emmy estar fazendo esse tipo de indicação com mais representatividade simplesmente em resposta ao que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo este ano. E aí talvez ano que vem eles ignorarem e voltarem à mesmice de sempre de indicações de pessoas brancas cis apenas. Só que o que aconteceu esse ano foi que Pose, ainda que ela tenha tido uma indicação pelo Billy Pop, Porter, que ganhou o prêmio de melhor ator ano passado foi o primeiro ator abertamente gay que conseguiu ganhar o prêmio né, ano passado é muito triste a gente ver que numa série povoada por mulheres trans a única pessoa que é indicada para M esse ano é o homem cis claro, o Billy Porter ele tem um trabalho importantíssimo e vital ali que ele anda fazendo na indústria de Hollywood muito abertamente sobre a feminilidade dele sobre a questão é, racial dele e a questão dele ser gay também mas é muito triste como é que o, todo aquele elenco que é maravilhoso, a gente sabe como aquele elenco é, é feito por pessoas incríveis a MJ Rodrigues deveria pelo menos uma indicaçãozinha, ela devia ter levado é muito alarmante como é que a questão de raça anda sendo levada em consideração e questões LGBT também. Só que elas param ali quando vai se falar da letrinha T, né? Então é... bateu uma preocupação, sabe? De talvez ser só uma resposta ao que tá acontecendo agora, ser uma coisa pra não ser tão associado ao que aconteceu com o Oscar, né? O último Oscar que foi basicamente todo branco e dá um medo disso só ser uma onda que vai passar e ano que vem a gente vai voltar tudo ao normal. A gente espera que esteja errado. Eu espero muito que Pose consiga ainda ser muito bem reconhecida ao nível que ela merece ser, só que a gente tem que ficar com cuidado a gente tem que pegar nossa tesourinha sem ponta né e fazer os recortes, a gente sabe toda a importância do Billy Porter ele é uma pessoa incrível, ele é um ator que está fazendo um trabalho incomparável e muito importante em Hollywood, só que cadê as mulheres daquela série que são ainda mais protagonistas que eles, são ainda muito mais importantes, que compõem aquilo dali, e aquela série pra ser o que ela consegue ser de tanta qualidade, de uma atuação tão incrível, e a gente não tem elas reconhecidas no maior prêmio aí de televisão dos Estados Unidos. O ano de 2020 teve muita coisa aí pra ser falada, a gente não conseguiu nem, nem chegar na pontinha do iceberg. E caso a gente tenha esquecido de falar alguma coisa, se a gente não conseguiu comentar de alguma série ou de alguma indicação que você gostou, que você ficou muito animado, comenta o que você achou aqui dos indicados que a gente falou aqui no vídeo. E não esqueça, de se inscrever no canal. E se você puder, considere virar membro do canal pra você poder ajudar diretamente a TV em cores a continuar criando conteúdo e poder crescer cada vez mais. Não esquece também, a gente tá tendo live toda terça, quinta e sábado, às 9 da noite. Tem muito jogo aí rolando bom das nossas lives, aparece lá mesmo que você não jogue, vamos bater um papo só anda tendo gente maravilhosa no nosso chat você não vai se arrepender, então passa lá toda terça, quinta e sábado, nove da noite não esquece, a gente tá nas redes sociais você pode seguir eu, você pode seguir Júlia e o TV em cores no Twitter, Instagram e Twitch, a gente se vê no próximo vídeo gente, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui e até o próximo vídeo, tchau tchau